Nós não precisamos muita coisa, não, porque nós somos um povo trabalhador. Duas coisas que nós necessitamos. Educação, para você saber distinguir o futuro, as pessoas e a saúde. Né? Principal agora. Trabalhar, nós trabalhamos, queira ou não, não vai ter jeito, não é? De viver sem trabalhar? Não tem jeito. Nós, estamos... Nós somos um povo trabalhador que temos futuro. Você não vê a, a, o, o agronegócio agora, a, a, a exportação e tá tal, uma beleza. Né? É. Produzimos muito, né? produzimos muito no Brasil. Nós temos ainda uma população jovem, né? Jovem, muito jovem muito jovem que tem o futuro pensando no futuro. Então, agora, ultimamente, com essas doenças todas, né, os mais fracos foram, né, nos deixou, estamos na lista aí, né. Eu falo pro pessoal que eu já estou vendo o fim da, da caminhada, né. Não, não tem como voltar para trás, não é? É, o, a vida segue. Então. Também não estou preocupado com o dia da manhã, não. Só, eu não peço para Deus para viver muito. Porque a gente tem os exemplos na nossa vida. Minha mãe ficou quatro. Oh, bom dia. Minha mãe é. ficou quatro anos acamada, muito triste. Deu ousado, não sabia nem quem que era, nem eu, nem os outros. Não é? Ela é mãe de quantos filhos? Sete. O senhor é o, o único que está vivo hoje? É. Com quantos anos, senhora? 80. 80 anos. Mas, mas conta então um pouco da sua mãe. Você já falou, hoje é 6 de setembro de 2022. Nós estamos vivendo esse momento da expectativa amanhã do, a comemoração do bicentenário da independência é, do Brasil. É né? verdade. E um momento muito histórico. Fala um pouquinho dos seus irmãos. Quem são os seus irmãos? <risos> Olha, eu tive um mais velho. O Benedito Gomes de Paula, né? Ele desencarnou com 80 anos, 88 anos. É, ele, os dois irmãos perdiam para o cigarro de palha, né? É da roça, né? Que morava? Da, da roça. Então, fumaram até dar os, deu efizema, o, o do meio deu, deu câncer, sabe? Cigarro de palha. É uma praga o fumo, né? O, o fumo é uma praga. Então, aí minha irmã, ela teve... O, o irmão mais velho tem 13 filhos. O do meio, 14. A minha irmã, 9. Puxa, família grande. É. Mineiros, né? É, são mineiros. É de... de a cidade aqui próxima... Monte Santo de Minas. Monte Santo de Minas. É. Né? Eu nasci em Monte Santo. Monte Santo. Estou com 60 anos em São Paulo. Me considero paulista. Ah, mas que é divisa quase, é, né? É divisa. É, é. é pouca coisa. Me fala mais um pouquinho os outros irmãos. As irmãs, o senhor já falou o nome de um... é morreu uma mais velha que eu. O nome. Eu. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É, morreu uma mais velha do que eu, nova, né? O criança. nome dela. Ah, você não é lembra. É Judite Gomes de Paula. E... Morreu dois mais novos, os gêmeos, o Zacarias e o Messias Gomes de Paula. Eles morreram jovens, não? Morreu mas... novinho. Novinho. É, como diz o mineiro, não vingou. Não vingou, não. é o, o nome do senhor é... João Batista de Paula. João Batista de Paula. O senhor não assina Gomes, né? Da Eu família. sou o único da família que não tem sobrenome da família. O pai do senhor que era Gomes, como é que é chamado? É Francisco Gomes de Paula. E é. a mãe? Sebastiana Alta de Paula. o Meu pai é da família Ferreira Gomes. O meu avô, o Quinca Gomes, é Ferreira Gomes. E o, o pai da minha mãe era Virgílio Ferreira Gomes. Era primos. Ah, primos. É, é Ferreira Gomes a família. Essa família ali de Monte Santo mesmo? Monte Santo. Viveu ali? O... Monte Santo, próximo de São Sebastião, é, ali? a cidade próxima, a próxima, é. indo para São Paulo, é a próxima cidade. Monte Santo de Minas. É, eu tenho ali, mas os Ferreira Gomes não, são poucos hoje. A família de Paula, que é do meu pai, Francisco Gomes de Paula, dá mais de 100 pessoas. É um grupo grande. Grande. Estão tudo lá. Tem uns em Campinas, né? Mas é, um pouquinho em São Paulo. Mas a maioria está lá em Monte Santo de O senhor João. por ali. O senhor, aquela região ali é terra boa, né? Boa. Café. Café. Café é muito bom de lá. Muito. Ali tem um... A serra, né? É, serra. A região ali todinha, né? O o, o, o Sudeste, né? O sul de Minas, né? É sul de Minas. Sul de Minas. Ali tem a cidade bonita ali que eu gosto, é Cabo Verde. nem falar. É Botelhos. E aí o senhor veio para São Paulo e ficou aqui, é, né? Eu fui para São Paulo, direto de Montesanto para São Paulo. Peguei o trem de ir lá na Estação da Luz. Não sabia nem para onde ir. E o que, que o senhor foi dessa aventura? Vai fazer o quê? Trabalhar? Nossa, eu fui trabalhar, porque é. na minha terra, ou você é boia fria, não tem dúvida. Ou é boia fria, ou passa necessidade, né? Aí o senhor chegou em São Paulo, o que, que o senhor fez inicialmente? Olha, Com... tudo que você pensar. Construção civil? Não, não fui. Eu, eu andei. Trabalhei em borracharia. É... Depois eu descobri a feira livre. Eu 4 horas da manhã eu estava lá para descarregar caminhão, né? Porque o tempo usava caixa de madeira, né? Carregava, descarregava, montava a barraca, não tinha um patrão. Aí eu ia, é, fazia tudo para todo mundo. As gorjetas caíam. Chegava no fim da feira eu levava uma sacola para casa de de resto de feira, que é a que chama de chepa, né? Chepa? É, é o, o, por exemplo, tomate, chuchu... Laranja. laranja! Aquelas coisinhas de resto de feira, os caras vão precisar da, das caixas para ir pro Seasa encher de novo, né? É. Então fica aquela é, é tal das bacias, né? Sim. Tá, não, sobrava lá, a turma me dava aí... Chegava uma, dona, uma madame, fazia uma compra, tinha uns carrinhos de roda de, de, de madeira, isso aí foi em 60, pô. Em 60? Fazia entrega, chegava lá, na, na, ganhava uma gorjeta, bebia um café, era assim. Fui, fui indo, trabalhei de barbeiro, né. Eu ia perguntar isso para o senhor, porque era uma profissão que muita gente saía daqui para aprender essa profissão e... E muitos ficavam, né, como é, barbeiro. Eu, eu, eu, eu aprendi de barbeiro em Monte Santo, né. Fui auxiliar de barbeiro, comecei cortando o cabelo e fazendo barba do pessoal no asilo, né, que esse pessoal... Mais idoso, que não é, tinha condições. especial e tal, foi. Aí eu, as coisas que a gente aprende, aproveita, né. É. Foi, foi bom demais. E o senhor aposentou como policial da... Polícia Florestal. É, eu sou da PM, né, que a, a, a, a, a Polícia Ambiental hoje, Sim. a rodoviária e o bombeiro pertencem à Polícia Militar. É. é. E o senhor trabalhou quantos anos na, na PM? 30 anos quebrados. Eu entrei na Força Pública para tirar 25 anos. Aí entrou aquele negócio da Revolução de 64 lá... Os militares passaram para 30. Não tinha opção. Trabalhei cinco anos a mais. Mais de cinco anos. E o senhor casou aonde? Casei em São Paulo. A esposa do senhor, que família é? É Pereira da Cunha. É lá de Novo Horizonte. Novo Horizonte. Eu conheço. É, então. é da Pereira da Cunha. E nessa época o senhor já era da polícia? É, já era. Já. Já. É que eu fiz a... Ah a escola militar na academia dados, de estudos, e de estádio, depois eu trabalhei no presídio militar acabou os presos dia. lá e eu fui fazer a escola um de rádio um patrúzio lá na Avenida Liberdade na área da saúde, aí foi destacado de em de São Miguel, Miguel Paulista é, o pessoal estou aqui em Cristais Paulistas estão passando o caminhão aqui um carro de som. Então, aí eu fui para São Miguel para trabalhar na Rádio Patrulha, que o tempo era uma pobreza imensa, em 63. A viatura chegou lá em 1968. Nesse tempo todo a gente fazia patrulha a pé. E eu fiquei lá até 80. Uai, eu sou do tempo que estava aqui na Câmara. Aqui eu estava querendo preparar um, um animal para andar o policial andar é, aí depois caiu a ficha o pessoal percebeu que nós tínhamos tudo asfaltado Você anda de moto você anda de né tem mais mais condições não precisava o estado de não, porque a polícia ambiental uhum. é o, o IBAMA é federal federal o estado fornece a polícia ambiental para trabalhar na área federal você entendeu? Então, hoje na, na, você pode ir lá, tem, tem carro para o comandante, tem carro para a patrulha, né? tem os dois ou três carros. Quando eu vim para Franca, tinha uma Rural eles lá que você precisava empurrar. O combustível, a gasolina que você pegava por mês, só, só dava para trabalhar um dia. Era pobre. Era situação... A gente trabalhava a pé. É. Vinha pegar a carona nas estradas para ficar fiscalizando a pé. Ali naquele trevo lá que vai para. É para Jericoara, né? Aquele trevo da frente lá. Sim. É. A gente ia ali, ia lá na, no sítio do japonês pedir água para beber. Porque já ia de carona e voltava de carona. É, ali, é, hoje é ter um trevão ah, com o viaduto, viaduto, né? né? Tá, ó, Pista dupla até lá. Mas de primeira era só uma, uma passagenzinha. É... E aqui na região o senhor trabalhou muitos anos, né? Onze. Ficou 11 anos onze aqui. Anos. Viveu um tempo bom. Seu João, essa expectativa do 7 de setembro, e agora nós estamos próximo à eleição, nós precisamos de falar um pouquinho sobre essa expectativa o Brasil precisa de entrar numa linha né olha nossa tô... a propaganda política já vem longe eles diz que vai causar um tumulto amanhã não sei o que aquele negócio todo eu não acredito nisso não sabe Sim. não traz benefício para ninguém é só discórdia, nós precisamos de paz Confiar no dia da manhã, a gente está sem confiança. Então vamos esperar passar esse 7 de setembro para a gente ter uma nova ideia. Né? É, o Brasil quer o, a, a, a ordem, a disciplina, né? principalmente no campo. Né? Porque o, o homem do campo ele fica meio desamparado, né? porque se não tiver condições dele mesmo de, de vigiar a propriedade, cuidar, porque o Estado não tem condição de fazer tudo isso, não né? Não tem, não tem, não. Por nunca, isso que ele precisa de ter. Olho, o, o Estado, nem a Secretaria da Agricultura não olha pelo Estado. É. Né? Você não vê nem falar. Secretaria da Agricultura. É. Então, é, não, não é um lugar que o, o trabalhador, o sitiante, o fazendeiro tinha lá, ou... Você tem semente para isso, tem semente para aquilo, vocês é. podem ajudar? É, um dinheiro para financiar a próxima plantação? Quer dizer, é. eu, eu não sei, pode ser que tenha. Eu sei, mas o, hoje o, o movimento maior são as cooperativas, né? Cooperativas. É, e, e o agricultor está sempre ligado à cooperativa, né? É, é, é o vinculado. Mas a, a situação nossa. É, se Deus quiser vai clarear esse esse 7 de setembro aí porque o pessoal precisa de buscar a ordem não, não, disciplina e a gente precisa trabalhar educar Trama. os filhos é. pensar na saúde né? futuro né Ué, a, gente, a gente tá idoso tem que tomar remédio para um monte de coisa não é verdade para se manter né tá ruim a coisa mas Tá bom também. O, o, o dia da manhã pode ser nosso. É. Ninguém usou. O dia de amanhã. É isso aí, Sr. João. Ah, eu estou sempre conversando. Nós tivemos a última conversa junto com o José Carlos Garcia, né? É, foi. foi o foi vizinho nosso. lá. Nosso irmão lá. É, deixou a gente aí. Foi vizinho dele muitos anos. Casa de baixo lá mora o meu filho. O filho, né? E deixou uma história bonita, né? É, ele, Porque penou. ele penou muito, né? Ficou 23 anos assentado, é. né? Era um trabalhador dedicado, trabalhou na prefeitura como trabalhou. motorista da ambulância, depois o carpinteiro, o pedreiro. É. Né? E viveu aqui nessa cidade aqui um, um então. tempo bom. Oi? Deixou, deixou que história. Graças a Deus, eu gostei da expressão. É, ele ficou muitos anos aqui esperando é. para operar o quadril, né? É, Muito, ah, um, uns oito anos por aí esperando. Aí sumiu o Cabral, é né? Aí passou um dia, cadê o Cabral? Perguntei para a esposa dele: você operou? Falei, Nossa, que milagre, né? É o Cabral, o Cabral, esse aí é né? o Cabral. Ele, ele, ele tem uma história bonita na Franca. Ele é animado, né? Animado. Tá andando é animado. Está andando. Ele com... não consegue ficar em casa, não podia andar, não. proibir ele é. de andar. Ele é o barbeiro aí que fica fazendo barba das pessoas. Né? É, é verdade. Ô, ô, Cabral, você precisa chamar o seu João para te ajudar. Ah, ele é barbeiro também, viu? Você fica ah, pensando que é só você que, que, que, que, que não, trabalha não com diz, esse negócio aí. Ele não chega de ajuda, não, né? Não. É. Ó, oh, vou ter que reconhecer carro seu, viu? Por quê? Você já bateu de lá já? É, ué. Deu uma arranhada oh. minha de lá pra quê? Mas não fui eu, fui o... Não, oh. foi não. Daqui um dia tá sem carro. Tá, pois é. Tá na noite que toma o carro dele, né? Não, não é nós que é barbeiro não, é ele. É eu... o <risos> barbeiro. Ele deu uma arranhada de lá, ó. Ele, tá... É, ele, ah, ele tá ali com coisa, ele vai lá. O Sr. João, o, o Cabral, e a vida? Graças a Deus está bem. Quem é que faleceu ontem, Franca? Que foi sepultado aqui na fazenda? Sei, é. Um o senhor sei, que trabalhou não... em fazenda grande, o pessoal veio até. Não, aí eu já não sei. Uhum. Me parece que ontem, um enterrou a mãe do Chaleira. Quem? Mãe do Chaleira. A dona Miriam? É. Mãe. Não sabia, não, rapaz. Não sei, ontem, ontem. Ela estava internada? Eu não sabia, não. Foi. Infelizmente, ela foi embora. Eu tirei várias histórias com ela. Dona não, Miriam. Não, não, não, não. Lá no salão dela, do... da igreja lá. É. Dona Miriam foi dormindo? Ela morreu? Errou? Hein? Dona Miriam? Foi ontem, de ontem, foi? Foi antes de ontem. Domingo? É, é, é. Eu não ela sabia, não né? veio no velório? Não veio pro velório. Não, estava lá é, no salão dela. É, é, foi na igreja evangélica lá. Metodista. Né? É metodista, né? É. Nossa, foi uma pessoa muito importante para nós. Né? Dona Miriam. Trabalhou como enfermeira aqui e ajudou muita não, gente? Eu, eu tinha mercearia aqui, eu entregava água lá pra ela. É Uma família é grande, tudo. Certo. Uns dois galão por semana eu levava água lá, tal entregava para ela, e mas não senão você não vai embora. Espera aí, vai me dar um saquinho, Ela fazer doce de leite, quadradinho, Sim. é uma Sim. delícia, né? É uma, um, uma alma boa, sal, alma boa. É eu não sabia, eu não sabia, não se eu soubesse, eu teria vindo aqui. Então é uma pessoa muito importante para nós. O filho dela tem um depósito lá, um, o chaleira. Um ah, tá. ah, ah, ah. Quem morreu ontem com a enterrada aqui? Não frente. sei. É o senhor. Sim. Eu okay. fiquei sabendo, depois eu, eu, eu perguntei. Você fala que enterrada é sou... que é? não abriu, eu eu sou... que é forte? A não Eu sou uma fazenda grande aqui. Que faz. Como que chamava o marido dela, que, que tinha uma serraria ali perto do Sr. Olívio? O Sr. Zé? É o Sr. Zé, não é? O pai de Chaleira, O é Pai de chaleiro, como é que chama? É só Zé, Zé o quê? O Cabral é, é francano. Não, é, fraca, é 82. 82, é, eu não é leva muito não. É, é, é, Cabral de Melo Neto. É. Ô, São João, valeu. Ó, um abraço pro senhor. O senhor também. Deus Bom abençoe. Dia. Bom dia. Vamos pra frente que a vida continua. Continua, é verdade. É. E a gente marca a bandeira hoje, dia 6 de setembro de 2022. 2022. Estamos presente aqui no Cristais Paulista. É... Daqui a senhor vai para onde? Eu vou lá no Paulinho. Vou fazer um... Vou levar um negócio para ele fazer uma, uma, uma faca para mim. Ah, que bom. É, e eu vou até mostrar para o senhor, porque o senhor vai falar assim: esse cara gosta de coisa, de coisa velha. Não é que eu gosto de coisa velha? Depois eu vou mostrar para o senhor o que, que é isso aqui, ó. ó. É um facão. É um facão antigo. É, um facão antigo. E Eu, eu lembro desse facão. Eu achei isso lá no amigo, lá o, o Alexandre. E ele guardou para mim vai fazer uma faca o Paulinho vai fazer uma faca e depois eu vou mostrar para o senhor não, só ficar... só para vai ficar bom, só tá para tirar tá pronto, é né? só para tirar a picanha oh, do lombo ali ó é... mas vai ficar muito bom porque a, a lâmida é, ela tá enferrujada aqui mas ela é é, é aço puro É. é, é. vou deixar até aqui em cima que eu não quero vai. esquecer não tá bom demais né bom demais o senhor vai com Deus, uma boa Um sorte. abraço para o senhor. Foi um prazer. Foi muito bom a gente conversar. Fazendo história. <risos> <risos> a vida. O senhor falou para mim, aquele moço lá é o filho do senhor mais novo, não? O que mora ao lado do, do CK. É, é. é. Com, quantos filhos o senhor tem? É. Eu tenho, eram cinco, eu tenho é. quatro. Quatro, o nome deles é? A, a minha filha que é professora lá em Arceburgo a Sandra, tem a minha filha que mora aqui, a Márcia, e tem um, uma filha minha que tá no Rio de Janeiro, é, é missionária, né, é casado, tá com o marido no Rio de Janeiro, missionária, tá evangelizando lá nas favelas, é. né, e tem esse filho meu, que mora ali agora. O senhor fala o nome desse, porque o senhor fala ah, que uma filha lá, mas o senhor é, não falou. É, é, é a Jaqueline de Paulo. Jaqueline de Paulo é tá no Rio de Janeiro. É, missionária, ela, ela é que co, ela é confissão religiosa. Ela é católica é do Catecumenato. Catecumenato é é. É, é, um, é. o é, senhor é de. de Espírita. Eu sou espírita, graças a Deus. É. O oh, oh, oh, São João, me fala aqui, como que o senhor entrou no, no espiritismo? assim. Qual foi o, o lance do senhor? Porque Olha, o senhor não é se, de família espírita? Se, se, não, não é, não. É. Tô, a minha família é toda católica. Tudo, Sim. Todos católicos. É. Questão de obsessão. Sabe? Eu era muito perturbado, sofria muito, né? As ideias, as ideias ficavam vindo na cabeça e tal. Né? Às vezes bebia e tal né? Aí li, li, li muito Sobre o Espiritismo Bem o, o senhor participou do, do é, Alcoólatas Anônimos? Não, não né? Eu participei Eu parei de beber no taco Eu falei Olha, eu, não, eu, não vou, eu sou dependente do álcool é. Não vou morrer no álcool A partir de hoje Eu vou é. morrer de outra coisa Mas não do álcool Aí parei o senhor tinha que idade nessa época? Acho que é 36 anos. 36 anos. Foi uma tomada de decisão muito importante para a vida, né? Foi. Eu já tinha parado de fumar porque eu fumava é. demais, né? E em 79 parei de fumar. E aí, em 84, aí a, aquele negócio de parar de beber me deu na ideia. que Eu paro. Parou o nome. A Jaqueline e os outros filhos, o nome deles? A, a Jaqueline de Paula, casada com o Zé Antônio Moura, de, de Restinga, fez oito anos de seminário, pediu para sair, né? É, tem o, o, os filhos, ela, a Jaqueline tem, tem cinco filhos. Então o senhor tem um punhado bom de netos? Não, não é muito. Não, porque a Sandra tem um com 35 anos, só é. A marcha só tem um, marcha Helena de Paula, só tem um, é. E a Jaqueline tem cinco. Tem dois está comigo, os mais velhos. É, os mais velhos. É um casado mora aqui, né? E, e a outra trabalha na, na madeireira até. É solteiro tem 28 anos. Né? E assim a vida. A vem. vida vai passando. Vai. Então só tem bisneto. Não tem. Não tem não. Mas tá próximo não né? Me deram. Não. O senhor tem neto já com 35. 35, é. é eu tenho com 35, a, a Pâmela tem 28 e vai cair. É. O, o Fernando, agora a esposa dele, está esperando o um neném, ele está em São Paulo, ele passou é. no concurso da, do estado lá da. Como é que chama lá? da penitenciária lá esqueci o nome e participando lá é vale. Ele está lá na ele, ele prestou concurso em 2017 foi chamado esse ano uhum. né o pessoal né? o Rock me pisou no nosso salário 21 anos ele era aviso do do, do Mário é né? Mário Ková tinha prometido um aumento para nós, morreu, o álbum entrou e não fez mais nada. Teve ano que os outros pegavam 80%, 70% e ele deu 4%. Você vê é. a Polícia militar do Estado de São Paulo? É. A é das me... menores salários do Brasil. Menor. É. É. É, mas agora vai vir o troco, né? Porque ele tá aí é, querendo candidatar para vice-presidente, vai mas... ver. Mas não bota, ele, nele não. Ele já levou é. uma lavada, é. né? Ele pensou assim, não, os caras dependem da gente. Dependem. Aí ele levou dele, né? É. Nem na faculdade já tem uma aceita ele. É. E agora o pessoal vai dar tudo com Tarcísio, né? o Bolsonaro, gente, gente é. boa, né? Gente taxista. boa, eu vou votar nele. É e é, não, não é Bolsonaro. uma pessoa, é pode-se dizer intelectual, né? É e ele é da polícia, né? Não sei, ele é cabo, é é muita informação, interesse. ele sabe tudo, é, né? Naquela eu achei gozado. Eu não, não gosto de ver esse negócio de debate, debate e tal, né? Aí o ele falou que tinha ido para a Europa. O Lula falou assim. Eu, eu, eu não saí do Brasil, não. Você não podia sair, você estava preso. Você <risos> é do Ciro. Ó, oh, um abraço, João. Boa sorte, senhor. Valeu, obrigado. Tchau. Não tem ninguém me atender, não. Não? Não. Tá, o Paulinho está ficando importante agora. Esse é o Cabral. Deixa eu Ele tá lá e vai dar um espirro no seu avança, Você vai ter que sair correndo aí, viu? Porque ele tá nervoso? É. Paulinho você ah, fez cirurgia agora ou não? Sim Que dia que você fez? Eu passar Mas cirurgia de quê? Da próxima Aqui, ó ah, e, e... Coloquei um? perna aqui é, Você vai ficar bonito então, né? aqui com o Paulinho aqui, vamos ver. O que estão falando?